cara ali se esconder, tá camperando Ele morre lá Facinho, não passa por dentro da água Olha tá? aí mano, esse cara Esse cara tá no cheat Lembra dele? Isso, Ops, cheat Aí Matando com dois tiros Pô, espero que a gravação Esteja saindo boa,